Fala nação! Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui no canal falando né, sobre aí, Flamengo, né, muita coisa aí, Flamengo 3 campeão da Libertadores. A gente vai mostrar aí pra vocês os donos da bola. Hoje não tem o Neto, mas hoje tem o Fernandinho né, como apresentador aí. Acho que o Neto ganhou uma folga, né? Não sei, é, acho que, provavelmente sim, né? E vamos falar aí. Quem é melhor rapaz, é rapaz, quem é melhor, é pro Zico, hein, o pessoal vai, vai, vai falar, quem é melhor, pra mim é o Zico, né, mim é o Zico é maior que a Bigô. e pra você, será? Vamos ver, né, então, já quero que você se inscreve no canal, deixa o teu like, ativa a notificação pra você não perder nada, compartilha pra galera, é muito importante, bom? Faço nosso canal crescer, tá bom? Então vamos ver, vídeo. O Flamengo tá diferente, tá melhor, já faz uns 3, 4 anos que vem, isso é fruto de organização financeira, como o Palmeiras. Time que se estruturou fora de campo, tem as contas, se não tão zeradas, mas pelo menos um fluxo de dinheiro que não deixa faltar, tá funcionando, mais de um milhão de venda de jogadores nos últimos 3, 4 anos, enfim. Ah, isso Gira. prova que um jogo, um time bem administrado, ele, dentro de campo, ele fica mais fácil de trabalhar. Ajuda, você não, não põe pedra. E aí surgiu a polêmica pelo Gabigol, pelo que tem feito ou não. Gabigol ou Zico? Qual é o nome do Flamengo? É, é todo mundo é... dizendo que o Gabigol é o cara do Flamengo nos últimos anos. Adoro o Gabigol, ele é fundamental. Mas calma, né? As três finais superar com o Flamengo o foi e ele fez gol né? Tudo bem, mas superou Ele, o ele é o jogador de Ele de é efetivo decisão, e tal, mas... Jogador de Libertadores. Ele fez Mais o gol história? do título aí, fez o gol, os dois gols do título contra o River e fez o gol na final contra o Palmeiras mesmo com o Flamengo Aliás. perdendo. Então, não sei se ele é maior, mas que ele já tá do mesmo tamanho. Eu acho não, que essa geração, nem do mesmo tamanho. Essa geração daqui, daqui 10, 15 anos, vai lembrar do Gabigol é, é, e infelizmente essa, é, não é, virou Zico. Mas essa é a questão. Se você for levar pelo, pelos números conquistas, sim. Olha lá, mas o lado emocional daquilo que o Zico representou é que o Zico é a bandeira do Flamengo. Claro, claro. Não tem muito é por isso mais é a bandeira. O Zico tem quatro brasileiros, o Gabigol dois. O Zico tem um mundial o que o Gabigol tem a mais. É uma Libertadores, velho. Né? Mas é o, tempo, né? Copa, o tempo, Copa, é o tempo, pô. né? E o tempo? É o tempo, E o tempo que ele é tá tempo. lá, ou oh, os jogos do Zico. Eu não estou dizendo... 132, é, é, eu não estou, estou do Gabigol. que ele 200. Altura, não estou dizendo... Vocês, isso. primeiro, vocês acham que dá para comparar? Eu, eu, eu, eu acho que, que dá para comparar quem é o melhor. Eu acho que não dá comparação. porque emocionalmente ninguém vai conseguir fazer isso. Agora, é o que o, que o Veloso Zico falou. Fez? Exato. o Exato. O que o Veloso falou, daqui a 15 anos, essa discussão pode ser diferente, mas hoje... Falar do Zico no Flamengo, o Zico é a bandeira do Flamengo. É, eu não, acho, que... acho que nem daqui 15 anos, é difícil é. você superar. Aí, um vamos, vamos colocar ele. então, o Gabigol vai lá e tem que ter um, um Mundial. mundial. É. Acho que ele tem que ter um Mundial. Mas nem ganhando o Mundial, Veloso, o Zico fez é é no Maracanã. É, emoc... é emocional, não é esse, Não é, cara, não. o Zico é o senhor Maracanã. Se véio. ele ganhar o um Mundial, Fernandinho, não, o que, não... que vai faltar? É. Que eu que penso que. Vai assim, ele? Eu, eu penso que assim. Gabigol tem... é fenômeno lá no Flamengo. Não, Pô, é, o moleque tá arrebentando. É mas, louco, calma. É eu, eu concordo com você. Mas é o que o Veloso falou. Pô, se ele ganhar, traz é, o, é o é Mundial. É a mesma coisa. Sim. O Pelé e o Neymar. Aí comparar que... o Neymar. Não, e... aí é diferente. Ah, o Pelé tem três Mundiais. O Neymar hum. não ganhou nenhum. Não, não. Aí... não no Santos. No Santos. Mano o Santos Foi... também o Pelé do é mundial. mundial. É também. São um, na uma mano. seleção, no Santos aonde é... você quiser. Mas é... Não dá pra comparar. Não, mas tem caras que são a camisa do time. Você dá, a camisa, dá pro... É a mesma coisa. Você vai falar do Dudu e o Ademir eu, da Guia. Eu vi essa, essa. Discussão o Dudu e o Ademir Dudu da Guia ou o Marcão até. É o ma... Dudu e o Marcão. Não e tem, tem comparação. Da Guia acha que não tem comparação. Não é, é, tem comparação. Tem, tem é, jogadores difícil com Marcão. Cara, É difícil, velho. Vai, vamos pensar em alguém no São Paulo. O Rogério Ceni é que o São Paulo Rogério não tem ninguém. O Rogério, não, Rogério não, tá na frente faz tempo, já tá. Rogério não tem ninguém perto. É uma exceção. Aí você ah. pega lá no, no Fluminense. Mas ó, o que o Gabigol tá fazendo não, no Flamengo... Tá arrebentando. Bem menos tempo do que o Zico, Fernando. Mas você vê como são as coisas? Não dá pra projetar. Você foi falar do Rogério Senna e você terminou como? Rogério Senna não tem discussão. Não tem. Agora, Dudu, Marcão, aqui, o outro, ainda cabe eu alguma acho coisa, que é, Fernandinho. Eu, eu, Fernandinho, ó, eu acho que o, tem... o Gabigol, ele tem um terço dos jogos, um pouquinho menos, né? Terço Sim. do que os jogos do Zico. Você, você projeta, nesse momento de conquistas, você projetar, ele, ele continuar nesse ritmo que é difícil, Continuar, ele vai passar o Zico. Ele passa o Zico. Ele é novo. Porque hein? o período dele é muito pequeno e a conquista é muito Ó, grande. O Atlético Mineiro que vocês jogaram. Reinaldo. Reinaldo e quem? João Leite? É, acho que é por aí. Ah, Reinaldo não ah, tem discussão mas é mas tem uns aí, caras que aí tem, pode surgir qualquer um eu é. vai pagar eu pagar. concordo com você só que assim o eu... Vitor passou o João Leite o Vitor passou, um claro. ah, passou o João Leite O Hidro porque ganhou a Libertadores olha lá o Vitor passou o João Leite Ronaldinho tem Gaúcho jogos, mas é um ele é unanimidade em qualquer time Ronaldinho Gaúcho ele é o tipo do cara que transcendeu um clube a controvérsia ah, clube. como os caras não gostam dele no Grêmio não gostam dele? É, tem, tem um é o Grêmio que ser é obrigado. A saída dele. Mas obrigado. O Ronaldinho, tem por é, um cara que tá acima. Ele, é, ele sim, não teve sim. identificação com o time, mas ele tá acima de qualquer um como jogador. Essa comparação é injusta. Eu, eu, mas eu... tem caras que não tem como. Você vai fazer com. Se ele fala Zico ou fala Flamengo, você lembra um é, do outro. É, não, é, como, não concordo, mas... O Gabigol é. não entra. Mas, é a nossa mas o Gabigol geração é novo, no Fernandinho. Fernandinho. Tudo bem. E se ele ficar mais cinco anos no Flamengo? É a, geração, é a nossa geração, Fernandinho. É, exato. A geração de hoje que vê o Gabigol vai ter essa mesma relação de Gabigol e Flamengo <risos> e tem que tem o Flamengo para nossa geração. Mas eu acho que... E olha que o Gabigol ainda pode ganhar muito mais título, hein? É eu, eu, eu acho que tem jogadores assim que você não pode nem Não, não nem se pensar, mexe. É, nem se, tá lá em, nem tá se, na tá prateleira em e prateleira acabou. lá para ele. Sim. É, é aquele negócio que você vai falar do Flamengo. Eu acredito muito assim, em gerações, eu vou dizer, eu não posso pegar, é, são, são épocas diferentes, eu não posso pegar qualquer outro goleiro e, e, falar, e colocar o Veloso no meio. Para mim, o Veloso sempre vai estar na prateleira lá em cima. Você também, Guilherme, entendeu? Então, tem jogadores, por mais que a geração venha, sim. são jogadores que, assim, são diferentes. Eu, eu acredito, assim, que eu não vou, vou medir um ídolo de, claro. de um time só pela, pelas conquistas. Tem jogadores que você fala dele e, assim, é indiscutivelmente você não lembrar. Sim, sim, do, de, sim. Dele, entendeu? Você, pô, o Zico assim, é um cara assim. A 10 do Flamengo, assim, o número 10, cê, É, não tem problema. Só bom. vem o nome. Cara. Não, não... É. Tanto que estão querendo dar 10 do Gabigol. Só agora, que eu vou a falar próxima uma temporada. coisa. De um... Não sei se vocês concordam ou não, também tem uma outra situação, se dá muito mais valor depois que você sai. É, quando para. Quando é. para, para, se dá muito mais valor. Ele tá ali, ele é um cara que tem uma personalidade, eu gosto. O Gabigol? Eu, porra, eu... acho ele autêntico. Eu, assim, eu acho ele o cara. Eu nunca vi ele jogar meia boca. Não estou dizendo que ele não jogou mal, mas meia boca ele não joga. Ele não gosta de perder. A única... Personalidade. O ah. único então, momento assim, ele, difícil ele dele. Ele agrada a todo mundo. O único momento difícil que que foi que o na Itália. o Tite ele vai cometer uma grande injustiça. Não levando ele, porque o Tite não vai levar ele. Ele não vai, mas eu O Tite eu vai levaria. cometer uma grande eu levaria, justiça, eu levaria também. Porque hoje o Gabigol está mais ou menos como o Zico estava para 82%. Porque ele, ele é campeão, ele é artilheiro, ele ganha tudo, pois ele é, faz gol então, decisivo. É uma, então, mas quem mas que é que são ele ele os caras um cara que desse? brigam com ele? Pedro, Richarlison, não. Ah, Gabigol... Não, briga não, não, são de... os caras... Não, mas vamos falar, vinceira, os caras que estão vai... na parada... A Pedro, Jesus... Não. Pedro Jesus, Martinelli, Versátil, se for nessa comparação, oh, não. se for nessa comparação, tem, aí tem que levar ele, não tem briga. Não, não, tem, então, não mas não, tem não, briga. Não, eu eu não, falo diferente. Tô dizendo, não estou dizendo que ele é pior que esses caras. Os caras que estão na, na, na, na lista que a gente acha que vai deitar é esse tipo de, é, é. São esses caras. Não estou que que falando que os outros são piores que ele, não, jamais. Só estou falando que para mim. O momento é dele. É, o momento Como é do dele. Pedro? Como é do Pedro? Mas como já... é do Richarlison, Tite... não dá pra tirar. Mesmo que ele se machucou, não dá pra tirar o nome eu momento acho do que richal. já tem sete já. É isso então... que eu tô falando. Ele não... Sete já tá. Sete atacantes só. Não é um, um ano só. Tá... Não é um ano, ele já vem fazendo isso há três, quatro anos seguidos. Então, é, o o Matheus Cunha acho que briga com o Pedro, porque não tem condição. Você levar o Matheus Cunha não, e deixar ele de fora. Se o Souza viu a informação hoje aí, que o Gabigol está na pré-lista, como é? deveria estar Não, tá a pré-lista tem 30. Tem é, 55, 50. 50. Aí, né? Até o Felipe Luiz está aqui, eu não é acho consolo. um absurdo botar o Felipe Luiz no mesmo princípio do, do, do Daniel Alves. Felipe Luiz é um cara confiável. Felipe Luiz já deu, né, Fernandinho, para seleção. Mas igual o gol Daniel Alves. Eu também acho que já deu. Não, é, o besta é do Titi, não. Deixa eu dar um recado aqui, a gente volta para discutir essa história, para encerrar esse lance de seleção. O Gabigol hoje não poderia ficar fora de 26 jogadores? De jeito nenhum. Eu acho que não. De jeito nenhum. Mas eu acho que ele já tem sete. <risos> é. Antony, Rafinha, Richarlison, Gabriel Jesus, Neymar, Vinícius, Vinícius, Vinícius e Pedro. Esses sete estão convocados. Tem Rodrigo ainda né? Ah, então, isso que eu falo. Ele briga, e pra mim, ele vai brigar com o Rodrigo, com o Martinelli, com o Matheus Cunha. Esses sete aí, eu não. Eu, ah, não eu mexe, acho que não dá pra abrir mão do Acho Eu não, não mexo né? nessa fase que ele tá, não dá pra abrir mão do cara. Não, eu acho mas eu uma injustiça. É, Perdoável deixar é, o Gabigol de fora. Mas é uma briga dura também, gente. Não é assim então assim. E, e, e, a, e o que Gabigol que não teve sequência com o Tite, né? E, a, e é, o que dificultou pra ele muito agora, pra esse ano ainda, é que assim, ele foi pra beirada, né? E a beirada da seleção hoje. Mas vocês acham que esses sete que eu falei... Sim. Acho que estão... É, eu queria ah, é, é, levar deixar eu deixar aqui o Firmino. O Firmino não tem condição. Não Firmino vai. acho que não, ah, acho que o Matheus Cunha também não. não. Matheus Cunha também, não. Não. Cunha também não. não. Quem mais? Martinelli? Você falou Gabriel Jesus? Não. Falou. Sim, é, o falando. Gabriel Jesus está também. Então, são sete. Ah, ah. Ó, e olha, a sete, fã então, foi... de sete atacantes, que aumentou para 26. Claro, mas já tem sete, gente. Ele não vai mudar. Olha que coisa louca, há quanto tempo a gente não vê de jogador bom de bola ficar fora da lista da seleção quem a gente fica lamentando é, umas Rodrigo, duas copas pelo menos e tem o Rodrigo nós né? e quem ajudou tá jogando tá jogando. Pra caramba e tá jogando muito e, e, e é quem tipo, ajudou do Real Madrid. Né? o Pedro a ser convocado foi o próprio Gabigol foi. ele mudou de posição é. o Pedro foi lá começou a fazer gol é um jogador com uma característica, característica diferente do que a gente vê nos jogadores que o Tite tem levado e por isso o Pedro conseguiu essa vaga aí que era onde o Gabigol jogava Oh, é. O próprio Guilherme Quem é o Guilherme Era o Benzema O Benzema Porque quando jogava É da sua posição cara, eu, é, eu... Da sua, é da sua função O Benzema posição. quando jogava o Cristiano Ronaldo Ele não era o centroavante é, Ele jogava de beirada mais Quando né? ele começou a jogar ali arrebentou. É. Melhor jogador do mundo Uma temporada legal É circunstância O Pedro, como disse o Veloso Se beneficiou dessa alteração de jogo do, Gabri... do Gabigol De posicionamento a do... vaga pela é. Copa Centroavante, oh, oh, cara é. Você foi a vida inteira fazendo gol de gol demais. Desses caras que estão lá O Gabigol entra no lugar de quem? É difícil, né? É por isso que eu falo. É duro, cara. Eu Sabe por quê? Eu gosto muito do Rodrigo, cara. Eu, levando em consideração que esse sete ele não vai mexer, eu, eu não acredito que ele vai mexer. Porque ele vai, ele vai levar por dentro o Richarlison. Só se alguém machucar. Vai levar por dentro o Pedro e o Gabriel ainda pode fazer. Por isso que eu não acredito. O Gabriel já eu, fez beirada. Dá por ir isso ir, que eu não vezes. acredito que o Gabigol vá. Infelizmente. É. E eu gosto muito. Não é o Rodrigo, momento cara. dele, né? Outro é. dia eu, eu fui num evento tava estava o Dirceu Lopes. Pra molecada que não Nossa sabe entrar lá. Drissel Lopes, jogador do Cruzeiro. Era um dos maiores Sim. meia esquerda que a gente teve no futebol brasileiro. Só que ele não ia pra seleção. Tinha Rivelino, Gerson, o Jairzinho, Ademir preparação. Próprio Pô, Alex? A, é, o Alex só jogou. O cara era um fenômeno, mas era. Aí você olhava, você assim, tinha mais oito fenômenos que jogavam tão bem quanto ele. Aí é o técnico. Do meio pra frente. Aí a preferência Do meio para frente tá muito difícil tá. pra conseguir uma vaga. Tá muito difícil. No meio já tá complicado. É o Casimiro e a maneira que o Brasil vai jogar, com o Paquetá ou com o Fred. É. Vai marcar mais ou vai. Soltar ah, mas o, mais o Bruno um Guimarães time. tem que ir, né? Oi? Não, esse tá. Bruno, esse tem que estar, tá. tá, né? Quem? Bruno, Bruno Guimarães. Guimarães. Tá louco. Bruno Guimarães joga muito. Tá. Não, tá louco, tá louco. É absurdo tá. que esse cara não, mas joga. No último ele tava machucado, e não foi lá ah, mas... foi o Fred Você acha que o titular é Casimiro e Bruno? Eu acho que é Fred Casimiro, Não, Bruno jogar vai, jogar o Fred. Jogar, e, vai jogar o Fred Vai ah, jogar, o Fred. jogar o Fred Mas ó, o Bruno tem que ir, esse cara joga É, vai começar o Fred é, é. É, Então, Copa do Mundo é isso sempre Mas olha que lance legal, cara Faz tempo que a gente De é. uma discussão de um campeonato de Libertadores A gente transpõe pra disso. seleção brasileira Três semanas para começar o um negócio Que legal que tá sobrando gente, cara Azar para quem vai ficar de fora, é, mas para o futebol gente, brasileiro é um momento fora, que há muito tempo eu, a gente não eu, vivia. Eu acredito. Gente, no título, eu, acredito. Eu, eu tive com os caras na França e falei Tirando meu, meu pro pachequismo todo, de lado, não, que eu sou. A Gente assumido. deseja que ganha. Ah, mas eu sou. A gente, sou, eu também eu um eu desejo que ganhe. ganhe. Eu, sinceramente, eu acredito. Eu acredito também. Eu estou vendo, eu vi um ambiente leve, Sim. seguro, confortável. E não é comum ver vocês já tiveram seleção brasileira. Não é essa tranquilidade toda, não é de sossego todo. Ah, na época que nós tivemos na eliminatórios, o pau tava comendo. É, cara, <risos> pô, você olha os números do Tite, os caras que estão chegando, esses é. caras já se conhecem, se gostam. E precisa ter. Eu acho esse que bom ele precisa ambiente. acertar o time defensivamente. É. O é. ataque tá ah, ótimo. É. O tá legal, mas a defesa cara. vai mexer com o quê? Acho que as laterais é que ele precisa decidir. Eu o acho que a parte física com o Thiago, e se ele levar o Daniel, aí ele vai ter. Acho que, que, que, que ele não vai vencer. não, Daniel, acho que não deve. Eu acho que a gente vai... Ele pode uma... até levar, mas não vai colocar pra jogar de lateral não na linha de quatro, não vai colocar. Porque eu acho que a gente tá vivendo uma, uma, um retorno ao futebol mais raiz. Porque os caras hoje em dia inventam o lateral vira ponta. E o ponta vira lateral, porque o ponta tem que marcar o outro cara e o lateral tem que ir lá para frente. Cara, dentro dessas concepções táticas, a gente, dentro do que a gente tem para seleção brasileira hoje, a gente vai ver laterais que marcam é. e vai deixar os caras lá eu na frente que pode fazer o pra um militão fazer. fazer pelo lá, é. A gente vai voltar a uma coisa que era originária nossa, do meio para frente ninguém é. segura. Não Militão, sei se por, por Militão, opção, Marquinhos, Thiago é. e aí Eu não esquina, sei se é. por opção do treinador é. ou circunstância do momento de não ter uns laterais voadores, cara. Por, por não é, ter. É, não tá na direita, não. né? É. É. Na direita. Mas o que o, o Parreira fez em 94 foi isso, fortalecer o sistema defensivo com dois volantão ali que mordia o tempo todo. Só que ele não tinha e essa bem bem bem bem que tinha. frente que tinha, Também tinha Bebeto e Romário, mas não tinha. É, não, tinha Ronaldo Bebeto, no banco não. ainda. O Ronaldo era um molequinho ainda. É pô. Mas, é, pô. Pô, mas ele tava no banco ainda. Ó, tão forte. Tá aí, nação. Esse foi o vídeo do canal, né? O Fernandinho aí falando, né? Quem é melhor pra você? Escreve aqui nos comentários. Gabigol ou Zico? Pra mim, o Zico é maior, né? O Zico, Zico ganhou mais que Gabigol, né? Não, sei que o Mundial ganhou, ganhou quase tudo, né? Só não ganhou a Copa, né? que Naquela época não existia. Ganhou o Mundial, ganhou o Dia... Quer dizer, ganhou o Mundial, ganhou Libertadores, ganhou... É, sete Cariocas, quatro Brasileiros, o Gabigol só ganhou duas, né? E o Gabigol ganhou mais que o Zico, né? Em Libertadores, duas, né? Mas... É uma disputa tão grande aí, né? Mas, puta, é grande aí, Tizzi e é Gabigol. São, são aí dois jogadores que são bons. Zé que não, que não joga mais, é, mas o Gabigol continua nesse negócio, né? De ser melhor jogador, de ser o maior jogador do, do Flamengo, né? É, o Príncipe, Gabigol. Então é isso. É, tô muito feliz, cara. O Flamengo ganhou o tri. Tô muito feliz mesmo. Né? O Flamengo merecia tanto esse título. Para mim o, o, o que foi mais importante mesmo, ter levado mais uma conquista foi o Dorival. Para mim o Dorival trabalhou muito pra chegar a sua terceira Libertadores e chegar também a sua primeira Libertadores. Né? Que agora é o primeiro título como técnico. Né? Técnico do Flamengo, que venceu o câncer. Tem muitos problemas, né? O doival em vão. Então é isso. É... Se inscreve no canal, né? Deixa aquele like, tá bom? Pra ajudar o nosso canal. Ativa a notificação para você não perder nada. Compartilha pra galera, muito importante, tá bom? Compartilha pros seus amigos para que você quiser, tá bom? Valeu, fui, até lá.